Aí, com apenas nove letras se escreve violência Violência é o que eles fazem lá na presidência Mas o que eles fazem se chama corrupção Corrupção também tem apenas nove letras, será que é só coincidência? Eu quero paz, uma palavra tão pequena e de grande sabedoria. Boa pra humanidade, mais difícil de se ter hoje em dia. Um país dominado por futebol e carnaval. Morre um aqui, outro ali e vagabundo é normal. Um país onde é confirmado duas mortes a cada hora e isso é um absurdo. Onde acontece 50 mil estupros por ano e um a cada 11 minutos. Um país onde tu vai parar na delegacia, por causa da sua roupa, corte de cabelo ou cor da pele. Um país todo errado, onde quem tenta fazer o certo acaba igual Marielle. Um país onde já é comum, assalto a mão armada. E são essas mesmas armas que são vendidas pelos bandidos de fada. Aí eu te falo, quem diz que é só coincidência tá errado. Corrupção e violência estão andando lado a lado, igual a pele negra e o enquadro. <risos> Chega até a ser engraçado, ver os coreto com blusa de time perdendo a disputa de quem rouba mais os de terno engravatado. Só que eu roubam a cena e uns roubam conta de luz, outros roubam seu salário e falam que é pra Jesus. Tem até gente que rouba de moto, pistola e capuz e outros roubam o dinheiro que era para investir no SUS. Aí a fila do SUS está maior que a fila do banco. Eu vejo muito hospital público que ao invés de melhorar só está piorando. E esses políticos desgraçados dizendo que a melhoria está piando Eles só falam mesmo porque eu não vejo uma atitude. E o pior é que vocês acreditam esse Lude. Eles disseram seu último suspiro e vocês entenderam o sistema único de saúde. Eu sei que é foda, mas eu tenho esperança. Que esses dias de luta vão acabar e chegar os dias de glória. Eu tenho fé em Deus e no sorriso das crianças. E fé que esse V de violência vai virar um V de vitória. Do Norte MC. Esse eu espanquei, mano.